Fala companheirada metalúrgica, estou aqui com o companheiro Cristiano, diretor do nosso sindicato, responsável pela organização do torneio de truco dos metalúrgicos que vai acontecer neste domingo, dia 7, a partir das 8 horas da manhã, na subsede do nosso sindicato na Zona Sul. Estamos aqui com os troféus, primeiro, segundo e terceiro colocado e você que ainda não fez a sua inscrição, faça o quanto antes. E as inscrições também podem ser feitas até o início do torneio, às 8 horas do dia 7. A dupla campeã vai ganhar um final de semana na colônia de férias para irem curtir junto com seus dependentes. A dupla vice-campeã vai ganhar um kit churrasco, além dos utensílios, também a carne para preparar aquele churrasquinho. A dupla que ficar em terceiro lugar vai ganhar uma caixinha de cerveja para cada um. E em quarto lugar vai estar levando para casa o troféu. É a diretoria do nosso sindicato, além de conduzir e organizar as lutas da nossa categoria, fazendo também as atividades sociais, culturais e esportivas para os metalúrgicos associados do nosso sindicato. Torneio de Truco, domingo, dia 7, a partir das 8 horas, na subsede do nosso sindicato, na Zona Sul. Faça sua inscrição quanto antes. Até lá, gente!